As pessoas adoram a ideia e começam a propor que a abertura é o novo, é o futuro das coisas. Então, o Horizon Report, que é um relatório que sai anualmente, ele sai anualmente é, que fala de tendências, traz isso em 2014... A gente trabalha com esse conceito de, de REA para entender como é que está é, a apropriação dos professores e entendimento deles aqui no, no, no, no survey do TIC Educação, que é feito todo ano pelo CETIC no Brasil, é, relatórios da Comissão Europeia, da OCDE. E esse ano, em 2017, a gente chama ele de, do, do Year of Open, o ano do aberto, com essa hashtag Year of Open, porque ele é uma confluência de uma série de eventos que aconteceram aos últimos 15 anos, é, que tratam do aberto. Né? A, a, a iniciativa de acesso aberto de Budapeste, 15 anos atrás, o Congresso Mundial de REA anos atrás, e por aí vai a declaração da cidade do Cabo de educação aberta em 2010, então tem uma série de coisas que acontecem e esse ano de 2017, para nós, é o ano que traz a noção de aberto para uma discussão na educação de uma força, uma força muito grande. E começa a virar uma coisa que pega a atenção do público.